De escrutínio nas veias de voto foram remetidas às atas sínteses às comissões municipais e eleitorais, que de seguida remeteram as atas sínteses ao Centro de Escrutínio Nacional, que a partir das 19 horas do dia 24 de agosto começou a receber as atas sínteses e dar tratamento no Centro de Escrutínio Nacional o que possibilitou, na mesma noite, publicar os primeiros resultados eleitorais provisórios, numa altura que já tinham sido escrutinados mais de 30,86% dos votos. No segmento do processo eleitoral, foram apresentados os, segun os segundos resultados, quando já tinham sido escrutinados, 86,41% dos votos e os terceiros provisórios foram divulgados no mesmo dia quando já se tinham esrutinados 97,3%. Assim, o Plenário da Comissão Nacional Eleitoral, por unanimidade, aprovou os resultados provisórios das eleições gerais de 2022, refletidos em ata, assinada por todos os comissários que compõem o Plenário da Comissão Nacional Eleitoral. Nos termos concluídos os passos preliminares, o Plenário da Comissão Nacional Eleitoral aprovou os resultados definitivos das eleições gerais de 2022, refletidos na ata de apuramento nacional. Minhas senhoras e meus senhores, com a permissão de sua Excelência, Sr. Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Juiz de Direito, Dr. Manuel Pereira da Silva, vamos acompanhar agora a apresentação dos resultados definitivos das eleições gerais de, 2020, de 2022 na, na voz de sua Excelência, o Sr. Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Dr. Manuel Pereira da Silva. Excelência, tenha bondade, por favor. <SILENCIO> Batalhão de jornalistas que Silenciais. acompanha este momento. Da Nacional Eleitoral, distintos observadores que se fizeram presentes a este ato, distintos jornalistas nacionais e internacionais, minhas senhoras, meus senhores, povo angolano cumpre-nos a honra e o dever de, em nome do plenário da Comissão Nacional Eleitoral, procedermos à leitura da ata de apuramento nacional dos resultados eleitorais definitivos das eleições de 24 de de agosto de 2022, tal como foi feita a início uma questão prévia que visou no essencial transmitir as questões que se prendem com a a forma e a formalidade que é antecedida este processo e, como tal, culmina sempre com uma ata. Assim, com a vossa permissão, passemos à leitura. Aos 29 dias do mês de agosto de 2022, reuniu-se na sua sede em Luanda no edifício Margaret Anst, localizado no bairro dos Coqueiros, o plenário da Comissão Nacional Eleitoral, a fim de proceder ao apuramento nacional dos resultados eleitorais definitivos das eleições gerais de, 2020, de 24 de agosto de 2022. A reunião plenária... Foi presidida pelo Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Dr. Manuel Pereira da Silva, juiz de direito nos termos das alíneas A e C do artigo 18 da Lei Número 12, barra 12, de 13 de abril, Lei sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. Estiveram presentes na sessão plenária os membros da Comissão Nacional Eleitoral, nomeadamente João Damião, Lucas Manuel João Quilundo, Manuel Sabonete Camati, Crebildo José Félix Paca, Gilberto Saldanha Afonso Neto, Maria Augusta de Macedo Rodrigues, Eduardo de Sousa Magalhães, Miguel Rodrigues Casevo, Moisés dos Santos, Rafael Daniel Aguiar, Adriana Citula Sepiso e Lucinda Roberto Augusto da Costa. Por razões devidamente justificadas, tiveram ausente os seguintes membros Isaías Celestino Chitombi, Maria Marcelina Lucanda Pascoal Domingos Inácio Francisco e, injustificadamente, Jorge Manuel Moçanguella. Assim, a Sessão Plenária de Apuramento Nacional dos Resultados Definitivos foram assistido pelos mandatários e assistente permanente dos partidos políticos e coligação de partidos concorrentes, nomeadamente Pedro de Moraes Neto, Empelá, Simba João Luaua, PHA, David Horácio Junjovil digo, e David Horácio Junjovil da UNITA, nos termos previstos do número 2 do artigo 118 da lei número 36, barra 11, de 21 de dezembro, lei sobre, digo, lei orgânica sobre, lei orgânica sobre as eleições gerais, conjugado com a linha A do número 2 e número 4 do artigo 12 da lei 12, barra 12, de 13 de abril, Lei sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. Encerrada a votação em cada uma das 26.488 26. mesas de voto distribuídas nos 164 municípios correspondentes a 18 províncias do país, designadamente Cabinda. Zaire, Uijo, Bengo, Luanda, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Malange, Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico, Bié, Uambo, Benguela, Namibe, Uila, Cunene, Quando Cubango e, nas 45 mesas de voto destruído nas cidades que corresponde a algumas missões diplomáticas e consulados de Angola, nomeadamente África do Sul, Cape Town, Pretória e Joanesburgo, Alemanha, Berlim, Bru Bélgica, Bruxelas, Brasil, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, Congo, Brazzaville, Dolezi e Ponta Negra, RDC, Kinshasa, Lombombaxi e Matadi França, Paris Holanda, Roterdã Namíbia, Oxacate Rundo e Vinduque, Portugal, Lisboa e Porto Zâmbia, digo, e Zâmbia? Não, Zâmbia Soluese, Lusaca e Mongo E Grã-Bretanha, Londres com base nos relatórios de apreciação dos votos, antes, dos votos reclamados nas mesas de voto, reapreciado pelos, pelos plenários das 18 Comissões Provinciais Eleitorais e pelos plenários e pelo plenário da Comissão Nacional Eleitoral, os votos válidos ficaram distribuídos da seguinte, da seguinte forma. 117 votos para o partido PHA, 50 e quatro votos para o Partido Penjango, 2.939 votos para o Partido Unita, 168 votos para o Partido FNLA, 73 votos para a coligação Casa CE, 67 votos para o Partido APN 147, digo, 148 votos para o partido PRS, 4.364 votos para o partido Empelá. Nos termos conjugados das normas estabelecidas no número 2 do artigo 131 e do artigo 134, ambas da lei, Número 36, barra 11, de 21 de dezembro, lei orgânica sobre as eleições gerais, compete à Comissão Nacional Eleitoral centralizar todos os resultados obtidos por cada formação política concorrente e proceder à proclamação do presidente da República, o cabeça de lista pelo Círculo Nacional da formação política mais votada, o vice-presidente da República o segundo da lista da formação política mais votada e a distribuição dos mandatos dos deputados à Assembleia Nacional. Nos termos, no quadro, da, digo, no quadro das suas competências constitucionais e legais, a Comissão Nacional Eleitoral procedeu ao apuramento nacional dos resultados eleitorais obtidos por cada formação política concorrente nos termos que se seguem. Número total de eleitores inscritos, 14.399.391 eleitores, correspondente a 100%. Número total de eleitores que votaram, 6.454.109 eleitores. O que corresponde a 44,82%. Número total de eleitores que não votaram 7 milhões 945 eleitores, que corresponde a 55%. 55,18% Número total de votos em branco, 107.746 votos que corresponde a 1,67%. Número total de votos em branco, voto, voto nulo, 76%. Digo. 74.259, que corresponde a 1,15%, número total de votos válidos 6.272.104 votos, que corresponde a 70, digo, a 97 cento número de votos válidos obtido por cada lista concorrente e número de deputados eleitos. MPLA obteve três milhões duzentos e nove mil e vinte nove votos. Tendo eleito 124 deputados, o que corresponde a 51,17%, Unita obteve 2 milhões 756 786 votos tendo eleito 90 deputados, o que representa 43,95%. PRS, Partido de Renovação Social, obteve 71.351 votos, tendo eleito dois deputados, o que representa 1,14%. FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, obteve 66.337, tendo eleito dois deputados, o que representa 1,06%. AP, digo, PHA, Partido Humanista de Angola, obteve 63.749, tendo eleito dois deputados, o que representa. 1,02%. Casa CE, convergência ampla de salvação de Angola, coligação eleitoral, obteve 47.446 votos, não conseguiu eleger nenhum deputado, obtendo 0,76% a pn aliança nacional patriótica obteve 30.139 votos não elegeu nenhum deputado o que representa 0,48% Penjango, Partido Nacionalista para a Justiça em Angola obteve 26.867 não elegeu nenhum deputado o que representa 0,42% Diante dos resultados eleitorais obtidos por cada formação política concorrente as eleições gerais de 24 de agosto, conforme acima exposto, o plenário da Comissão Nacional Eleitoral proclama Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, cabeça de lista do Partido Político MPLA, mais votado nas eleições gerais de 24 de agosto de 2022. Vice-Presidente da República de Angola, Esperança, Maria Eduardo Francisco da Costa, segunda da lista do Partido Político MPLA, mais, votada, mais votado digo, nas eleições gerais de 24 de agosto de 2022. De acordo com os resultados eleitorais obtidos, por cada, formação, por cada partido político e coligação de partidos políticos concorrentes e em conformidade com os dados descritos ficam assim distribuídos os mandatos dos deputados à Assembleia Nacional conforme listas lista, digo, listas anexas para constar se lavrou a presente ata de apuramento nacional que depois de lida e se achou conforme vai assinada pelos membros do plenário da Comissão Nacional Eleitoral o plenário da Comissão Nacional Eleitoral em Luanda aos, aos 29 de agosto de 2022 e o documento foi rubricado pelos comissários que se achavam presentes no plenário muito obrigado não tendo-se até aquela altura dúvidas ou reclamação que deveria ser suscitada ou que foi suscitada a quando da aprovação do documento era tudo quanto tinha muito obrigado ao seu jornalista Mas esperado pelos ambulantes, acabou de acontecer. Já se sabe quem é o grande vencedor das eleições gerais de 24 de agosto de 2022. Portanto, trata-se do MPLA, que com 3.209.429 votos conseguiu conseguiu alcançar 50,17% 50, do total de votos. A MPLA, portanto, é o grande vencedor dessas eleições. Segue-se a UNITA, que conseguiu um total de 2.756.785 votos. Portanto, o MPLA, com, estes, com esse alcance, fica com 124 deputados na Assembleia Nacional e, o, e a UNITA com 90 deputados. A seguir vem o PRS com dois deputados a FENELA também conseguiu dois deputados dois mandatos na Assembleia Nacional é, e a, um, o PH, portanto o Partido Humanista Angolano, que também tem dois lugares na Assembleia Nacional. De resto, o Penjango a Casa CE, a PN estes foram renegados dos assentos da Assembleia Nacional. Portanto, está assim dito. Neste pleito eleitoral teve um universo de 14.399.391 eleitores. Destes eleitores... Eh, votaram 6.454.109, portanto, 44,80% 44 do total dos, dos votos. Eh, é fresca a notícia, estamos no ar, sabemos quem é vencedor, foi proclamado o presidente João Lourenço como presidente da República e a sua candidata à vice-presidência. Estúdio, daqui são as informações possíveis a partir da sede da Comissão Nacional Eleitoral. Sim, Sr. João Lígio, a partir da sede da Comissão Nacional Eleitoral, neste dia 29 de agosto de 2022, quatro dias depois de, cinco dias depois dos de angolanos terem ido às urnas, finalmente temos os resultados definitivos a ser ditos aqui pela Comissão Nacional Eleitoral. Vou passar a palavra ao José Camangula, que tem convidados em estúdio, para analisar estes números que, tal como disse, são definitivos. Boa tarde, Camangula. Jango, com 26.867 também não elege deputados. Está assim, então, uh, confirmado a reeleição de Manuel Gonçalves Lourenço como uh, Presidente da República, tendo sido o mais votado.